Eu não estou ter, vai ter, não ter, tudo ter, Não ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, que a gente possa fazer, eu vou, fazer o que eu, eu vou passar pra mim. I'm wow. wow. wow. wow. wow. You yeah. wow. wow tv 4 Live, o Toca Uma Pra Mim com Charlie Brown Jr., eles que vêm para o Festival Conecta, turnê de 30 anos, vêm para o Rock também, em Belo Horizonte. E quem que vem agora para conversar com a gente? Eu espero que o áudio dele esteja ok, espero que ele esteja nos ouvindo claramente, tirar aqui o BG para não dar conflito, segundo o nosso amigo Matheus, nos instruiu. <risos> Beijo pra ele. Paulo Barão, boa tarde, muito bem-vindo aqui na 94 Live, Paulo. E, e daí, Michele, tudo bem? Espera aí, só um minutinho que o áudio dele não está não está chegando para a gente. O Matheus vai me dar um socorre aqui, só para a gente ajustar. Bom, para quem é, está ligando o nome à pessoa, é o próprio Paulo Barão, manager, empresário, produtor. É, já está aí, um pelo que eu investiguei residindo no, no Brasil. Atualmente responsável pelo Angra, Matanza, Massacration, diversos outros artistas bacanésimos que eu vou querer explorar dele, sim, a esse respeito. Uh, e também responsável pela Top Link Music, que você deve seguir agora no Instagram. Deixa eu ver se o, se o áudio está chegando agora do Paulo. Boa tarde, Paulo. Olá, Michele, está me ouvindo aí? Perfeitamente. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado a vocês pelo convite. Eu fiquei sabendo aí que você me segue lá, que sabia já tudo de mim. levou até um susto. Eu falei, meu Deus, <risos> quanta responsabilidade. Não, calma, não sou stalker, eu juro. A gente é só comunicador só, né, Jula? Isso. <risos> Seguinte, desculpa. A gente como <risos> comunicador tem que fazer o nosso papel aqui, né, Paulo? Boa tarde. Obrigado, oh. pela, pela participação aqui no Uma para mim porque ah, temos uma apresentadora aqui que é muito fã, sabe? Desse casting aí, então, é, hoje é um dia muito especial para a gente aqui no Toca. E aí, Paulo, eu quero de, de antemão, eu sei que o seu tempo está corrido, mas eu confesso que eu descobri o seu trabalho através de uma das participações que você fez né, no canal do, do Estadeu. É, e foi justamente lá no momento da, da pandemia, que eu fui escutando você contar a respeito de uma, de uma das turnês, né, do Scorpions, pelo qual você foi responsável, e eu achei muito engraçado, eu já contei essa história pro, pro Chula, de uma vez que eu fui para Belo Horizonte, para ver um show do Scorpions, o equipamento da banda não chegou, e aí você foi contando, eu falei assim, mas peraí, esse show foi o que eu fui, mas peraí, e assim, aquela loucura de ter que voltar no outro dia, não ter dinheiro, porque eu já tinha pagado a avó uma vez, não tinha dinheiro pra ir no outro, que isso tem muito tempo. Meu Deus. E eu falei, caramba, era ele. e pois é. Parabéns de verdade pelo seu trabalho. Eu não sei se você tem essa noção, que o seu trabalho propicia para a gente que é fã dos músicos é, conseguir ter contato com a obra, com, com um pouquinho do trabalho deles, Paulo. Obrigado, Michele. Obrigado por convite. Eu me sinto grato né, por, por vocês se interessarem, normalmente os músicos que estão na frente, e eu sou um desses produtores que tento estar atrás, mas termino estando na frente, muitas vezes. É, eu Aliás, antes de que comecem os xingamentos aqui com o público, eu não sou argentino, sou mexicano, tá? Não, mas aí eu não deixo falar mal da Argentina aqui não, eu torci para eles, para. Mas, mas qualquer coisa, vai que tem algum que outro aí que que ainda né se anima um pouco. <risos> <risos> Bom, já que você falou ele... a respeito de, de xingamento, vamos para uma provocação, Paulo. É, Estava comentando aqui com o Márcio Chula mais cedo, a gente vivencia isso na rádio, né? Também, ainda mais hoje que a gente é multiplataforma. É, às vezes tem alguns roqueiros que eles reclamam muito de diversos do Mc Lennon, do Kevin ou Chris, do Pedro Sampaio, de não sei quem, de banda indie. Mas quando a banda de rock que ele tanto gosta sai em turnê ou lança música nova o cara continua escutando aquele álbum lá de 1980, 70, 92. Eu queria um pouquinho, se possível, da sua opinião a esse respeito. Bom, eu acredito que... Bom, todos nós gostamos dos clássicos, eu acredito que os clássicos criam uma coluna vertebral a, a nossos gostos, né? E eu sou um cara que, eu, inclusive, você eh, comentou sobre o Red Estadeu, meu papel lá no, no canal do Red Estadeu, é, ele é um crítico muito á, á, ácido, né? É, às vezes até xiita, né? É no sentido. Mas, mas eu, eu já venho a representar o fã, eu venho já representar a, a, a, as pessoas porque podem ter vários tipos de gostos, eu sou, eu mesmo sou um cara que eu gosto muito de, do hit, eu sou um cara que eu, eu exijo as bandas com as que eu trabalho, buscar o hit, qual que é a música que vai fazer o sucesso, buscar o sucesso dentro de, da personalidade do artista, dentro da, do mundo do, do artista, de, desse mundo, não quero dizer em, o artista se vender, não, ele se consolidar dentro desse seu médio, é, buscando o que realmente as pessoas gostam. E aí você pode ver, por exemplo, uma das bandas que eu que que o Andra. se você vai buscar dentro das músicas do Andra, o Andra tem 30 hits. Você vai buscar e tem hit mesmo. Que você não gosta do estilo do Andra, tudo bem, mas que a música é hit, tem muito hit. A mesma assunto você, quando você vai buscar... É um Sepultura da Vida, você pode não gostar de música tão pesada, mas se você vai buscar as músicas do Sepultura, a Sepultura tem tá um monte de hits. Entendeu? Isso que faz que o artista, ele, a fim de contas, se, se consolide. E aí a tua pergunta, tá? Com as músicas do as músicas clássicas, o rock clássico, que é o que todos nós gostamos, é legal quando você é um churrasco, é legal quando você está em uma reunião de amigos, mas eu acredito que se você não se dá oportunidade a experimentar e conhecer as novas músicas dos novos artistas, você vai ficar estagnado, você vai ficar retrocesso. Eu acabei de ouvir, o por exemplo, eu gosto muito de The Page Mode, eu acabei de ouvir o novo álbum de The Page Mode e adorei, adorei. Então, possivelmente, se fosse aquele cara que quer ficar apenas em é, é, nos hits, nas coisas que são fáceis, que é colocar aquela playlist de YouTube, e que passam os vídeos, os, os 100 vídeos mais escolhidos, você nunca vai se dar a oportunidade a ser o que nós que gostamos é rock somos. Que que é um cara que gosta de rock? É um pesquisador. Era desse jeito que era no princípio você comprava um vinil ou comprava depois um CD, você engolia todo o CD, aí você pensava, pô, gostei de duas músicas, eu vou voltar a ouvir. Na, na terceira ouvida você percebia que você gostava de seis músicas e das sete. Verdade. Então, se você se deixasse levar apenas por as playlists, é, você escutaria na época, que era os 90 e nos 2000, eram baladas. As baladas eram a única coisa que aparecia. Então, você não ia ter a oportunidade de conhecer grandes outras músicas, outras grandes músicas se você não tivesse pesquisado dentro de um vários Por isso que você tem que, sim, dar uma chance a esses, novos a esses artistas velhos e aos novos que estão vindo de você escutar todo o trabalho deles. E aí, aproveitando o gancho dos artistas novos, é, a gente falou do erro do fã, né? O erro de quem ouve, mas tem. A, a gente podia aproveitar para perguntar do, do erro da banda também, né, Chula? O erro da banda, né? Aqui no programa a gente conversa muito sobre estratégia de lançamento, sobre segmento de carreira, sobre né, como capital super fã né? Aquele fã que, além de interagir na rede social, ele vai comprar camiseta, vai no, vai no show, né? Vai estar tá divulgando o som da banda para as outras pessoas. Eu queria que você conversasse um pouquinho para a gente. Como é que é a relação dos, dos artistas, né, dos artistas do Paulo, né, da, da Top Link, com os fãs? né? Se eles estreitaram os laços, se tem né? uma estratégia mais pronta para direcionar os artistas? Cada um trabalha de uma forma diferente? Como é que é isso aí? Conta pra gente. Tem muito a ver com a personalidade do artista, né? Isso tem muito a ver com a personalidade versus também o tempo. É, muitas vezes, por exemplo, vou por um exemplo, o Jimmy London, é, de uma das bandas que o seu empresário, que é uma dança ritual, é, ele gosta de, depois do show, mesmo suado, ele gosta de ir e, e se comunicar depois do show com os fãs. É um cara que ele vai, sempre que ele pode, ele vai e faz isso. Agora, o Angra, o Angra tem uns seguidores que são muito fanáticos. Os, o, o Angra, se eu tivesse que deixar eles uma hora eh, antes ou depois do show, ia, nunca ia terminar a fila pedindo autógrafo, foto e toda a memorabilha. É uma banda, a fim de contas, de 30 anos, que tem um monte de de, de de coisas. E você tem uns melhores músicos que tem não apenas do país, possivelmente da América Latina e alguns... Possivelmente do mundo. O caso do Felipe Androli pode ter certeza que é um, se não um dos três melhores baixistas do mundo, pelo menos está entre os melhores cinco do mundo. Então, o que acontece? O, o, o amante de, do instrumento que conhece, ele quer ficar perto desse ídolo. Então, com isto, nós constituímos que teríamos que fazer o seguinte: quando está no aeroporto, alguém te pede uma foto, um autógrafo se dá, se conversa. Alguém depende, é, é, estamos é, fora do hotel, para, se atende, se faz. Agora, se você quer viver uma experiência, o Angra vende os mitangrits. O que que significa esse mitangrit? Ele recebe a banda no camarim, conversa com o cara, o cara pode levar todas as suas coisas, tem um lugar especial para tirar a foto bonita, que ele tenta quer, ele vai arrumado, vai encontrar o seu artista também vestido, pronto antes de ir ao palco, e você está vendendo a, a experiência. Na verdade, está oferecendo uma experiência. Você, não sei se você sabe, se isso é dentro das atividades que faz o Angra, existe uma delas que você pode tocar, ou cantar junto com Angra, dentro do palco e ensaiar, e dentro no, no, no camarim, com eles, e no backstage com instrumentos de verdade. Então, por exemplo, você toca bateria, e você sabe a música Notting to Say, você pode subir na bateria, o Bruno sai da bateria, e a banda vai tocar com vocês, ah, que barato. com o cara que, que comprou essa experiência, e o Fábio vai cantar. É, então, disso se trata, você poder oferecer uma experiência diferenciada. Mas isso não significa que, porque os caras vendem o eles não se comunicam com o fã quando tem a possibilidade de fora, ou na rua, ou em um restaurante. Não, isso não existe. No caso do Massacration, por exemplo, o Massacration é uma banda que é, conceitual, vamos colocá-lo assim, eles têm uns, uns personagens, são a melhor banda do mundo, do planeta Terra, aliás, possivelmente de todas as galáxias, onde eles, como os super-heróis que eles são, nós se comunicam tão fácil com o fã. Mas quando o personagem sai, o Bruno Suter um cara que ele gosta, de estar lá entre a galera, é, comunicando, abraçando as pessoas, conversando e ouvindo as diferentes situações. Eu acho que é, o artista, eu tenho um pensamento assim, é muito legal você ter a comunicação com o fã. É demais, tá? Eu mesmo até, porque eu também sou fã de alguns artistas. Então, eu acho que você tem a possibilidade de, de interagir com o ídolo é muito legal. Mas tem um outro assunto. O artista tem que também manter seu se o diferencial mostrando que ele é um artista no palco ele ele não pode ser aquele cara que que saiu do trabalho de sei lá de, de, de, de, de, do banco e de repente pegou a guitarra e subiu a tocar entendeu porque você perde esse carisma perde toda essa essa aura né que tem que é muito bonito também dentro do palco. Na fim de contas, nós queremos ver super-heróis também. Pagamos para ver um bom show. Eu acho que o mais importante é que quando você paga o um ingresso, é, seja entregue pelo que, que você pagou. E aí, já que a gente está, não sei como está de tempo, Paulo, você avisa a gente... Por não, fato, pode ir, pode que... ir. Eu estou bem nessas duas eu me receber essas duas com vocês, tá? Muito obrigada. É, já que a gente explorou um pouquinho do conhecimento do Paulo Barão como manager, empresário, produtor, vamos explorar o conhecimento do Paulo, porque a gente está aí com 2023 recheado de calendário de festival, show, turnê, enfim. A minha sensação é que o mundo está passando pelo Brasil nesse ano, ainda bem. Tem algum festival, algum show que você, Paulo, pessoalmente, ou, enfim, como profissional da música também, né, Chula? Fala assim, esse você precisa assistir de alguma forma, seja pela experiência, seja pela, pelo talento mesmo daqueles músicos. Então, eu sou um amante, além de, de, de trabalhar com música há 33 anos, esse ano vai ser 34, é, eu... Sou adoro ir a shows. Adoro. E Isso também é um problema para mim, porque porque eu já estou ficando meio velhinho, né? Então, tipo assim, o corpo não aguenta, né? O corpo não aguenta tudo, entende? E eu tenho convites para ir em shows diferentes. Eu, eu, eu imagina, eu tinha ido assistir Coldplay duas noites aqui em Curitiba, eu moro em Curitiba, assistir Duas noites seguidas, só que eu já vinha de shows de uma dança ritual e vinha shows do Angra. Na, na quarta-feira né? estava quebrado, assim, tipo tipo múmia, múmia sabe? <risos> <risos> tipo múmia. Então, <risos> mas, mas eu acho, assim, que uma coisa que você não pode deixar de passar são os eventos, principalmente das bandas clássicas. Hum porque elas, elas vão sumir, elas têm mesmo os dias contados, os meses os anos contados. Eu acho que e essas você não pode se dar oportunidade de falar não. Por exemplo, em São Paulo vai ter o Monster of Rock, é, vai ter o Deep Purple, vai ter o Kiss, vai ter os Scorpions. Os Scorpions estão com 75 anos de idade, os que estão com a mesma idade, o Deep Purple quase chegando aos 80, definitivamente vão ser os últimos shows com eles. Então, você não pode se permitir eu falar não, eu não vou. Sabe? Eu acho que sim, esse, esse tipo de eventos que você não pode falar, é, não é uma opção você falar não vou. A, a única opção é não ter dinheiro. A única opção. Mas dar seu luxo de falar... Ah, Vamos ver se está chovendo ou está chovendo. Ah, será que meu namorado ou minha namorada vai querer? Perca seu namorado ou sua namorada por três dias. Certeza que vai brigar e você se reconcilia. Mas você não pode deixar de ver esses caras. E agora foi anunciado, você me perguntou o que show gostaria. Acabaram de anunciar agora, em um show nos Estados Unidos, o line-up que vai ter. O esse de Se Voltando, junto com o Ozzy Osbourne, metálica, cara, por amor a Deus, tipo Guns N' Roses, eu vou dar um jeito para estar aí. Representa nós dois, quer dizer, não, o Chula você pode levar junto contigo, porque ele já tem o visto e o passaporte. <risos> <risos> é o único impedimento. <risos> Agora, Paulo, me fala, fala para a gente é, mais um pouquinho a respeito do casting que você está... É, gerenciando, cuidando das carreiras atualmente aqui no Brasil e, e na América Latina, por favor? Tá, eu, eu estou representando, nesse momento, quatro bandas. Essas quatro bandas, uma é a banda Malta, outra é a banda Massacration, o Angra e o, o Matassa Ritual. Eu... No passado, eu, eu parceria muitos artistas. Eu parceria Twisted Seas, eu Scorpions, parceria muitos, muitos artistas no passado. A minha eleição hoje de você te levar a gerenciar a carreira de artistas é uma responsabilidade muito grande, muito grande. E cada vez, nesse mundo que nós vivemos, é, que hoje é um mundo plural, né o, o mundo está na, na palma do celular, é, não era como era antes, que você ia só por e-mail você conseguia organizar suas agendas e suas coisas. Hoje é tudo muito rápido. Então eu pensei: eu sou um cara que eu gosto de viver a vida, eu gosto de ir na praia, gosto de ir nas cachoeiras sempre que tem possibilidade. eu gosto de, de, de ter uma vida normal, andar de minha moto, tenho moto, saio de moto. Então eu não quero abrir mão dessas coisas, mas também não quero abrir mão da música que é o que eu mais gosto, então eu falei, cara, eu vou fazer as bandas que eu tenho um, um, uma familiaridade, que eu consigo trabalhar de um jeito adequado, onde consiga fazer que essas bandas cresçam, e não eu sendo um empecilho, às vezes, de retrocesso. Sério? Um empresário pode terminar sendo um empecilho de retrocesso. Sério? Caramba! Isso daí já é um, um pedido para uma próxima live aqui com a gente <risos> para falar é. desse, desse assunto. Às vezes é a pessoa que puxa a banda né, para trás, a pessoa é super talentosa. Porque às vezes, você, às vezes você é limitado, às vezes você tem uma limitação inclusive de equipe, de escritório, e, e, e, e, ou, ou você tem muitas bandas, e por ter muita coisa, você não tá a, a, a possibilidade que o outro caminho, entendeu? Você termina amarrando, na verdade, por tuas dificuldades. Por tuas dificuldades. E não, às vezes, por dificuldades da banda. Por isso que, se você vê na história dos grandes artistas, os empresários fizeram muita diferença. Às vezes, até para o mal Eu lembro de, de uma... Até para o Uma vez que uh, eu quase caí para trás falando que o Elvis nunca tocou fora dos Estados Unidos, que o empresário dele não, tinha, não podia sair de lá. Eu falei, gente... Que coisa louca, né? É, é, incrível. Chulinha, quer aproveitar o, o, o Paulo para a é gente era. extrair mais conhecimento dele? Porque, olha, isso daqui era, era uma consultoria, viu? Assim, de uns, de uns 5 mil dólares, por baixo. Eu quero saber <risos> se o Paulo vem a de Divinópolis, né? Tem uma, uma das bandas, né? o Angra vai se apresentar aqui no final de abril, e se você vem conhecer a Divinópolis, ah, se você já está familiarizado com a culinária mineira, que é uma das nossas especialidades, né? a cachaça mineira também, você vai passear por aqui? Como é que é? Então, eu adoro, primeiro que adoro Minas, sempre que eu vou a Minas, tem uma possibilidade de ir nas cachoeiras, da doro ir nas cachoeiras que aparece já tem várias cachoeiras de Minas, então, assim, gosto da culinária, eu sei, gosto muito do jeito do minério, de ser, eu acho demais. É, tenho vários amigos assim, gosto essa. Eu não sei, me lembra muito meu país, México, Minas. É engraçado. A familiaridade com a comida, pimenta que vocês gostam também. É, é sabe, o jeito de ser um pouco mais, são mais espontâneos. Então esse tipo de coisas, gosta para natureza que vocês valorizam muito a natureza, né? Gostam de ser mineiros, o mineiro gosta de ser mineiro. é... É igual como nós mexicanos, gostamos de ser mexicanos, é, tipo, se sentir orgulho, sabe dizer, e eu quero ir a Divinópolis, está dentro dos meus planos, minhas passagens estão compradas para ir para Divinópolis, então, espero poder conhecer um pouco mais e poder também conhecer vocês lá. Sim, é, por favor. Né, o Angra está preparando um super show lá. Com certeza, aliás, é, amanhã a gente vai soltar um link especial de venda para o Divino Rock, no qual se apresenta o Angra, se apresenta o Sepultura, mais cinco bandas, Vila Gastronômica, e tem que ficar ligado na programação da 94 Live para poder ter acesso a esse link especial. Quer aproveitar e indicar uma banda mexicana que, de repente, a gente não conhece muito aqui no, no Brasil, mas que deveria, Paulo? Aí, tem uma banda que eu adoro, que se chama Molotov. Molotov escutem um Molotov, eles fazem um... são meio uma onda, meio Rains Against the Machine, é, que cantam em espanhol e em inglês juntos. Eles são bem conhecidos, uma banda bem que eu recomendo bastante. Vamos fazer um compromisso de tocar aqui depois? Vamos, com certeza. Ah, toca aí. Tem uma, tem uma música que eu te recomendo aí, Give Me The Power. Bem legal. Tem muita coisa, vale a pena pesquisar um pouco deles. tá? Tem outra banda aqui, amar para os mais românticos, mais assim. que então, a banda Maná é uma banda que é bem legal, também eles são meus amigos, inclusive somos da mesma cidade, eu sou de Guadalajara, e a gente cresceu mais ou menos juntos, né? antes de eu, eu ter me mudado para a Espanha para morar. E Maná é uma banda, das grandes bandas, nos Estados Unidos eles tocam em estádios, América Latina, só em estádio, uma banda considerada tão grande eh, nos Estados Unidos como se fosse um Coldplay da vida. Uau! Caramba! Aqui a gente não tem essa... assim, é. tocamos muito, Maná eh, na rádio Mas faz... não temos noção é. da proporção deles, assim. E, Paulo, se der é. um pouco rapidinho, alguma dica às vezes, né, para as bandas novas? É, a gente está numa região de Minas Gerais, o Chula pode falar disso muito melhor do que eu, que ele é músico. É... Tem algum tipo de erro que, às vezes, a banda nova pode estar cometendo, que você fala, que você vê sempre nas consultorias? Enfim, você fala assim, nossa, ela vai fazer isso de novo. Eu dou, eu dou bastante consultorias para a banda. Hoje, que estou com tantos shows, não consigo dar tanto, assim. Mas quando eu dou minhas consultorias, uma das coisas que eu, eu vejo, tá? que as bandas, elas não entendem como funcionam as redes sociais. Hoje, não tem mais gravadoras, vamos esquecer aquela história de que aconteceu no passado, onde o cara pensava que ah, vai chegar o Paulo Barão, vai se sentar no bar e vai me falar quer assinar um contrato comigo, eu te pago 50 mil dólares. Não existe mais esse papo, tá? não existe, não existe mais isso e não vai voltar a existir no rock, hoje os músicos eles precisam entender que eles são se ver como uma impressa e que se são quatro membros, esses quatro membros cada um tem que fazer uma parte diferente dentro da banda e não estou falando de que ah, eu, eu escrevo as músicas e você vai e carga o instrumento, você olha o uh, merchandise, não, cada um Além da música, tem que se dividir, dividir como tem que funcionar uma empresa. E aí eles têm que mapear como funciona o negócio, que é o show business, para quem quer ser um profissional, e cada um se dedicar. Outra das, das dicas que eu te dou, e, e eu falo diretamente sempre para os, artes, para os músicos, ele tem que entender como funciona a rede social. O Instagram, ela se comunica diferente que o Facebook. E o Facebook se comunica diferente do YouTube. E o TikTok, que muitas vezes o roqueiro torce o nariz para o TikTok, hoje o TikTok se voltou uma ferramenta muito importante também. Então, as redes sociais, você necessita saber como vão comunicar-se com o tipo de pessoa que acompanhem essas redes sociais, que não são as mesmas, não são as mesmas, tá? E, e aí quando você faz o lançamento de uma música, muitas vezes as pessoas acham que é simplesmente ele colocar no Spotify ou no Deezer e pronto, e já ele vai se voltar famoso e depois vai ter shows lotados, 10 mil pessoas lá cantando aquela música e não, não, você vai ter que investir no vídeo você vai ter que colocar dinheiro na rede social para impulsionar, para que chegue para mais pessoas. Você precisa criar um planejamento. Então, se o investimento, se é de 20 mil reais para criar um, um videoclipe, você tem que pensar, então, não. Eu invisto 10 mil no videoclipe e invisto 10 mil em todas as outras coisas. Mais ou menos por aí. As pessoas precisam entender isso. Hoje, não tem gravadora. E hoje também é, o, o, é igual a um oceano, onde você tem um monte de tipos de peixes diferentes. Assim que se voltou hoje a Spotify, as redes sociais. Hoje você pode escolher uma, outra, outra e outra, e, e pode e, e o pior: muitas vezes as, as, os artistas, os músicos estão sendo julgados na primeira música, nem sequer na primeira música, nos primeiros 20 segundos. E isso é grave, grave, grave. Então, se você não entende como você faz seu marketing desde o princípio, está morto. De, desculpem por falar tanto assim, porque... É, mas eu quero, às vezes, me fico com vontade de dividir aquelas coisas de conhecimento, mas vou por um exemplo. O próprio Metallica, que é uma das maiores bandas do mundo, você é, o fã... Chita, né, reclamando. Ah, metálica. Saiu com uma capa amarela com um M. Os caras não nem sabem para reclamar. Sabe por quê? Porque quando você entra no um celular, se você olha a capinha do celular, você não consegue mais enxergar o celular. Não enxerga a capa. O que você enxerga? O que te chama a atenção? Ninguém do metal tinha utilizado utilizar o amarelo. Pronto, pingo, mais uma vez Metálica indo para frente. Excelente. Paulo, é, a gente queria ficar com você horas, <risos> se <risos> deixasse, é, mas eu sei que você tem compromissos <risos> e eu quero, por favor, se for possível, né, você deixar aí as suas redes de contato ou a rede social, enfim, e agradecer mais uma vez pelo seu tempo. Obrigado a vocês por o carinho, por ter me convidado e e simplesmente por poder dividir esse meu conhecimento. Esse conhecimento é feito no, na marra, né? Porque eu comecei nos 80, imagina, a minha primeira empresa montei com 18 anos de idade. E, e aí me caí, ergui, levantei, chorei e voltei a tentar várias vezes, chorei outras vezes, mais, e, e essa é a vida, né? Então a, a possibilidade de você compartilhar para ver se, a, se é possível que um artista, porque me escutou, ou, ou um, um novo empresário teve a vontade de se voltar, sabe, ele pensar como eu, que eu não, que nunca quis ser músico, sempre quis dizer da área do show business, cuidando da parte administrativa e gerenciadora. Vai que alguém me escuta e nós precisamos tanto de empresários, como precisamos de artistas, muito, porque se não tem um empresário, é difícil ter que o artista continuando para frente, é muito difícil. Alguém precisa fazer todas essas, todas essas mecanismos que é de contatos e de relacionamentos. Então, eu quero só falar às pessoas que nos escutam aqui. Primeiro, se você ama música e é músico, aprenda com funciona show business. Não é de que eu, me, minhas redes sociais eu explico constantemente, mas é, eu tenho minha rede social Top Link Music, t o p l i n k m u S i c elas tanto no Facebook como no Instagram, e muitas vezes eu dou, é, nas quartas-feiras, eu tenho uma live com Regis Tadeu, vocês podem buscar o Regis o Regis é um cara racinça, sim, é um cara que às vezes vai falar que isso não presta e tal, mas se você busca grandes a importância de algumas coisas aí, você pode aprender muito, inclusive de música. Nossas lives que a gente faz nas quartas-feiras, que eu participo, falamos muito de show business, falamos de novos artistas, e falamos de artistas velhos, de músicas que e, e muitas vezes estão ligadas a como funciona é, a administração da música. Então era isso aí, muito obrigado, tá, pelo carinho por mim, tá? Muito obrigada, Paulo, e aí, é, realmente, através das lives, você vai, em especial para quem trabalha, né, com a música, você vai absorvendo é, e pode encurtar um pouquinho o caminho dentro das suas estratégias baseadas na história do outro, né? E também, e também para quem não é músico, mas que ele quer ser Ser reciclar, sabe? Eu acho assim, é tão bom ser reciclar. Eu acho que estar vivo é bom, mas você se manter jovem é muito mais legal, sabe? Porque a idade está na cabeça da gente, a idade está na cabeça. Então, tudo vai depender. Se você se esforça por querer conhecer, você vai estar sendo jovem. Se você se esforça em em sair da sua casa, do seu apartamento e vai e ir a conhecer novos lugares, pode ser uma montanha, uma cachoeira nova, você está deixando de ser, uh, possivelmente, uma pessoa de idade. Se você vai em uma academia, tendo 70 anos de idade, você vai se sentir mais jovem. E o corpo vai transmitir isso, tua mente e teu coração vão transmitir isso. Se você gosta de usar... Uma calça, calça social dentro de casa, e você gosta de estar com o seu polo e o seu sapatel, tudo bem, perfeito, perfeito para você, se te deixa feliz. Mas se você não está feliz, seria uma oportunidade, sei claro, lá, coloca uma regata, coloca uma bermuda, vai. Coloca uma tênis, blusinha do Angra. Claro, coloca uma música aí que, que, que te surpreenda. Faça uma tatuagem se você tem vontade, por que não? O é importante é se sentir bem e principalmente não ofender a ninguém. Ser felizes. Exatamente. Paulo, muito obrigada. A gente veio, pediu ele para vir para explorar o conhecimento dele de empresário do meio musical. A gente tomou já lição de vida, já, Chula. É <risos> muito obrigado <risos> mais uma vez e até o próximo dia, obrigado. 30 de abril, aqui no Divino Rock. Paulo. Nós nos encontraremos lá, tá? E um grande abraço todos vocês, grande abraço também ao promotor, que é um queridão, tá? e faz um grande esforço, eu sei que ele é o rei da cidade, que movimenta <risos> a cidade com todos os roques, não é? Exatamente. Muito obrigado, Muito Paulo, mais uma vez. Bom trabalho. Abração. Tchau. tchau, tchau. Essa é a 94 Live 145. Em breve a gente vai disponibilizar essa conversa com o Paulo Baron no sistema MPA.com.br. Bora, com isso. Bora.